Neste vídeo vou te mostrar a estratégia exata para você começar como afiliado dentro da Monetize e vender todos os dias. E te dou certeza, se você copiar e colar exatamente essa estratégia, você vai poder fazer vendas nos próximos 10 minutos. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedorismo digital. Para quem me acompanha aqui já sabe que eu estou com tráfego pago e também ensino muitas coisas aqui. Tudo que envolve empreendedorismo online, marketing digital, gestão de tráfego, tudo afiliado, tá? Eu comento aqui, eu compartilho aqui tudo aqui no canal para você, para te ajudar, para te passar para você experiência e conhecimento de campo de batalha, ok? se você já gostou da ideia desse vídeo aqui, pessoal, por favor, por favor, tá? Eu peço para você de coração... Desce aqui embaixo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e seu comentário que vai ser muito importante, tá bom? É um trabalhão enorme para trazer para você esse tipo de conteúdo aqui, tá? Conteúdos insanos, conteúdos em campo de batalha. Estou te trazendo estratégias, ferramentas gratuitas também para te ajudar tudo de forma 100% gratuito para te ajudar, então compartilha, mete o dedo aqui embaixo aqui, já se inscreve no canal, deixa o like, o comentário e se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like que vai me ajudar bastante e mais uma vez, por favor, tá? os inscritos também deixa o like, cara, porque isso vai me ajudar demais, isso vai fazer com que o YouTube ele entregue, recomende os meus conteúdos para mais pessoas, tá bom? E isso é muito impactante porque vai ajudar bastante aqui nas divulgações aqui do YouTube, tá? E dito todas essas informações, bora para o nosso conteúdo, que que eu vou te mostrar para na prática na tela do meu computador aqui do meu notebook e bom para nossa estratégia necessariamente você tem um cadastro na monetize tá se você não tem um cadastro faz é bem intuitivo e simples de fazer ok mas antes de tudo o que é que vem ser um afiliado tá bom Eu separei para você aqui no é, no blocozinho aqui criei um programa na verdade para você tá bom para te explicar bem claro mais a fundo sobre isso tá bom aqui temos aqui um produtor tá esse produtor ele tem um produto próprio tá ele é o dono do produto tá bom tá aqui tá como eu falei para vocês mencionado ele tem um produto próprio ele é uma pessoa comum tá essa pessoa vai se tornar afiliado ok e ela vai é, se tornar afiliada do produto do produtor sacou ela vai ser afiliada do produto tá do produtor Beleza? Beleza. Dito isso, por cada venda que o afiliado ele fizer do produtor, tá? O produtor vai pagar para ele, vai pagar para ele comissões, que essas comissões variam entre 40 60 até 75% e muitas das vezes até 80% de comissão por cada venda efetuada, tá bom? Do produto do produtor beleza é que na parte do dinheiro aqui tá aqui ó certeza ligada ok todo mundo fica feliz tá o produtor também e o afiliado fica feliz também vou até colocar aqui o ó, afiliado ó. afiliados né ficam felizes também tá então todo mundo que ganha dinheiro beleza se você entendeu deixa aqui embaixo nos comentários aqui do vídeo aqui porque eu também vou estar te respondendo com toda certeza sem nenhum frocatulha, vou ter a honra de responder você tá se ficar com alguma dúvida tá bom agora vamos aqui para nossa plataforma aqui tá então aqui na monetize mesmo ok você vai vir aqui na aba aqui ó de lojas beleza espera carregar e aqui você vai ver que tem vários produtos tá bom com boas comissões olha só com mais de 100 bares os produtos até sem bares né na verdade ó todos os produtos físicos que tá todos físicos aqui com boas comissões inclusive até ok então você vai pegar um desses produtos, tá bom? A ideia é que você pegue, define um desses produtos, porque todos que vendem, tá bom? São todos de 100 bares, então porque tá vendendo bastante, tá? Tem ótimas, excelentes comissões, você pode te trazer, e vai te trazer, na verdade, bons lucros, tá bom? Pode ter certeza disso, tá? Só voltando aqui, ó, ok? E você vai ver que essa opção aqui agora, tá bom? Em da Fama, você vai clicar nele, tá? Que são os produtos mais, ok? Mais vendidos, tá? você pode ver que ó cara produtos completos tá pegue produtos que tem order bump porque a margem é maior tá bom de lucros beleza então pega esses produtos aqui ó que tem order bump ó. esse aqui também é bom esse também tem os order bumps tá são todos aqui com boas comissões tá vamos pegar aqui um, um bem legal esse aqui ó tem um produto que, que ele é bem legal também que o curcume o tá o enter aqui olha esse produto aqui ó tá esse produto vende muito vejo demais esse produto tá o curcume aqui ó esse produto cara show show de bola tá, eu vou pegar ele aqui ó eu vou clicar nele aqui você pode é, ver inclusive tá olha bem é todos os materiais desse que é, desse produto tá então se vê se ele paga te paga bem aqui é, as comissões verifique isso aqui é daqui dá uma verificada sempre tá que se ele tem uma, é e sempre dá uma e sempre tem uma verificada tá e sempre dá uma verificada aqui ó tá nos links que o produtor deixa tá sobre o produto se o produto tem material ali atualizado tá, se tem suporte também seja no grupo do WhatsApp o grupo no Telegram tá ele aqui no caso tem ó tem um suporte aqui no Telegram então isso aqui vai te ajudar bastante ok então interaja com o teu produtor tá bom Inclusive, aqui ó, para ficar melhor ainda, tem esse aqui: tem até o WhatsApp, tá bom? WhatsApp mesmo, né? Pessoal, provavelmente tá para o afiliado ir lá, ok? Já tirar dúvidas, tá bom? E aqui ó, temos aqui algumas informações que ele sempre deixa, tá? É, que o afiliado deve fazer, que não deve fazer, tá? É, que é muito importante. E também tem outros produtos também, ó, tá? Isso aqui também é bom, é muito legal, muito interessante, tá bom? Isso aqui e olha aqui ó, a página de vendas também do, do produto, tá? Ó, tá aqui a página de venda do produto, aqui, ó. Certo? Então é bom você verificar. Além da comissão aqui, ó, tá? Que é e quarenta centavos, né? Tem é um gasgo. e você já pode ver aqui, certo? Que é uma boa comissão, né? Fala que você ganha até, OK? Então é interessante isso aqui. Chama muita atenção, né? E agora você precisa usar agora a estratégia. É, vamos clicar aqui na página de vendas para a gente dar uma verificada, tá bom? Sobre a página. A página de alta conversão, já já vi de cara. Uma carrega rápida olha só essa imagem, cara, muito top, tá? É. Tem vários que dá dá para ver que tem depoimentos, né? Dá para ver que é uma página bem de alta conversão, de verdade, tá? Converte mesmo. Temos aqui depoimentos aqui reais, ó, tá vendo? Ó, é, são imagens, né? Que são é coisas reais, são fatos reais, tá? Dá para ver acho que tem vídeo também. Vamos ver se tem vídeo também. Ó, em vídeo também, tá? Então isso aqui. Converte muito, cara. É um produto, né? Muito validado, vendendo, vendendo muito em, alto, em alta escala. Pode ter certeza disso aqui, tá? Então vale a pena você é, entrar em contato com o produtor, tá? Você poder também se afiliar, tirar dúvidas com o produtor até. Eu acho muito interessante você fazer isso aqui, tá bom? E ele tem material também, inclusive, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos entrar aqui. Tem metodologia gratuita, tá? No YouTube. É, vamos ver aqui. Aqui no Drive, aqui ó. Tem materiais aqui no Drive, ó. Você pode selecionar aqui o link, tá, ó peguei aqui o link aqui vamos abrir aqui uma segunda aba olha só o tanto de material que tem esse produto esse produto cara compensa demais tá você trabalhar com esse produto e assim você não pode também ficar só esse produto você pode pegar diversos produtos tá bom não é necessariamente você ficar nesse, né, nesse produto só aqui você pode pegar também outros produtos tá bom é só voltar aqui ó em loja Já estamos aqui, já tá em roda fama aqui, beleza? Então você pode pegar vários produtos, tá bom? Vários, vários, vários, tá bom? Você pode pegar um, um detox aqui, por exemplo, né? Você pode pegar aqui, ó, nem detox, por exemplo. Então é um produto também bom, ó, um, tem uma boa comissão, tá? É, vamos ver aqui, vamos aqui uma, dar uma olhadinha aqui. Um detalhe que eu fiquei agora na dúvida aqui foi de olhar o check out, tá? Desse produto aqui, ó, do, do curcume, né? do curcume, né? Vamos olhar aqui. Vamos clicar aqui, quero experimentar o curcume. Ah, tem os planos aqui, ó. Que legal. É de plano. Cara, tem os planos. Essa página é muito boa. É muito top. Vamos clicar aqui em grátis, é, né? Por exemplo, vamos pegar isso aqui. só para dar uma exemplo aqui. a gente ver o checkout desse produto. Olha só, que checkout. Esse checkout é vendedor, tá? Muito vendedor. Aqui não tem, porque já fica já na, na página, tá? Então, ele é um produto que... É um produto que... Cadê aqui, gente? Ele é um produto, né? Que é tipo assinatura, tá? É digamos que a pessoa tem que um plano 1, quer um, que o plano dois, né? Plano três e plano quatro. Ela vai definir um destes planos, tá? Então aqui é muito surreal, tá? Aqui tem a quantidade, né? É que a pessoa pode estar tá pedindo a de um, tá? Tem de três aqui, e aqui vai crescendo mais um pouco. Então cada um tem o um valor que estipulado aqui específico, tá bom? Então é bem legal essa página, converte bastante, tá? Só voltando aqui para nossa, aqui o pro nosso produto é adaptável né todos aqui são tops porque estão vendendo bastante tá vendendo demais tá é poxa eu não sei como escolher um produto tá tá aqui ó tá, tá aqui os produtos que mais vendem na monetize tá tá todos aqui ó tá bom você pode pegar qualquer um desses produtos tá bom pega vários pega faz um separando uma listazinha né? os dez produtos tá bom os 10 a 15 produtos tá bom para você trabalhar de forma estratégia aqui que eu vou te mostrar tá bom retornando aqui ó é, você pode ver que o produtor ele tem outros produtos também semelhantes tá aqui também olha só que legal paga também comissões legais inclusive sobre todos os produtos bons tá bom que vende bastante todos eles tá bom é, você pode vir aqui ó, e promover o produto tá bom se você não for afiliado você afilia o produto Ok você vai dar um sim aqui e ver os links tá bom você já pode ver aqui ó Ó, você já pode ver aqui já temos que vários links também aqui inclusive o nosso link né da página de vendas como afiliado tá tem aqui um advertorial para você utilizar também tem uma vsl que o link da vsl tá tem um frasco extra também que inclusive olha só que legal bem bem interessante tá é, você pode aqui copiar também esse link aqui vamos pegar aqui ó, tá só, só para gente é, só para gente frisar aqui para gente corrigir tá Vou clicar aqui no link tá bom você pode copiar também o link colar aqui na no navegador tá e perfeito, olha só que interessante isso aqui, tá? Deixa eu olhar aqui se tá tudo certo aqui, ó. Que aqui cima aqui temos um número aqui, tá? Esse aqui é o um número, né? É... Cadê? Só conferir esse número aqui, tá? Esse número aqui vai ser a sua numeração, tá? Deixa eu clicar aqui pra mim ver aqui. Ó, essa aqui é a tua numeração, tá bom? após aqui, ó, o BR, tá? O R, o barrazinha, tá? Tem um temos aqui um código que esse aqui é teu código de afiliado tá bom então fica muito atento para você é, não pegar e copiar algum link errado tá bom por algum motivo tá então fica muito atento porque o link de afiliado ele é um link apropriado tá um link específico que somente o afiliado tem tá e o produtor tem um dele ok então fica muito atento ligado nesses pontos que as pessoas muitas das vezes efetuam vendas e as venda pode não cair então acaba que é, fica na dúvida, tá? De saber, né, onde está o erro ali para corrigir e verificar o problema, tá bom? Então fique atento nesses pontos, nesses detalhes, ok, do produto, tá? E a estratégia que vamos fazer aqui, tá? Você vai usar o TikTok, ok? Bom, digamos que aqui a gente vamos pesquisar aqui, tá? É sobre o curcume, aqui, curcume tá? O curcume. vamos ver se tem a gente é, anunciando esse produto aqui no TikTok, tá? Você já pode ver aqui, ó. Temos aqui, tá? Olha só, temos produto aqui no TikTok. Certo, olha só isso aqui, a cara 462 mil tá em 900k. Então essa pessoa tá vendendo bastante, tá? Olha aqui, eu vou só abrir aqui mais, mas vou tá deixando aqui mundo né? Por conta de direitos autorais, tá bom? Isso vai é para garantir para mim, tá? E aqui ó, você já pode ver que temos aqui, cara, onde tem pessoas que vendem mais de 70 mil e tá? Então mais de um k tá? E dando aqui comentário, muitos comentários aqui ó. Olha só que interessante, isso aqui tá. Muitos comentários, deixa eu ver aqui ó, é caro. Muita gente perguntando aqui, ó, sobre o produto, tá? Ó, olha só, Querem mais explicações? Como faz para comprar? Olha só, aqui, como faz para comprar? Cara, isso aqui tá muito interessado, tá? Então, é você vai montar a sua estratégia aqui. Deixa eu voltar aqui. E aqui, por exemplo, aqui, vamos entrar aqui nesse perfil que tá nesse mesmo perfil que tá com grande né, entrega aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, tem vários conteúdos já olha só, tem vários conteúdos dele aqui, ó, muitos conteúdos, tá? Com mais, olha, olha isso aqui, ó, isso aqui deu 462 mil, tá? E mais de, mais de 462 mil isso aqui tá empocando, isso aqui tá vendendo bastante, cara, isso aqui, ó, tá é um produto, isso aqui tem três vídeos, tá? um apenas aqui, ó, viralizou, tá? Isso aqui é muito poderoso, muito poderoso, se você não tá utilizando o TikTok para você ganhar dinheiro, se você aplicar exatamente, tá? é o que funciona, o que vem dando certo, o que tô aplicando também exatamente em outros projetos aqui também no orgânico, Tá bom, e de fato, eu tô dando para você aqui totalmente de forma gratuita, de mão beijada. Então, aproveita bem esses conteúdos. Tá bom, porque que são conteúdos que eu realmente eu pesquiso, tá? Que eu busco, que eu também aplico, que eu executo todos os dias em meus negócios. Tá bom, online, beleza? Então, fica muito atento porque vai te ajudar demais. Então, como você pode ver aqui, ó, faz uma, uma dessa bio aqui. Ó, nem tá nem tanto assim é atraente. Tá bom, nem tá. Olha só, mas você vai melhorar isso aqui. Mas mesmo assim, o produto tá virando. Tá, tem muito aqui, ó, muita gente que dando like tá e também seguidores aqui ó tá aqui no TikTok então você vai deixar uma página Ok aqui no TikTok profissional e você pode pegar por exemplo tá bom você pode pegar um conteúdo desse aqui tá você pode pode criar também tá modelar conteúdo semente esse aqui tá isso aqui é simples de fazer Ok é, existe ferramentas para você fazer isso aqui existe o um campus link ao qual eu também ensina aqui no canal inclusive até beleza para assim tá te facilitando ó, mais da tua jornada e assim você fazer mais rápido a tua primeira venda e assim várias outras vendas também tá então monta construa seu projeto aqui a tua estrutura aqui no TikTok porque aqui é uma é uma poderosa ferramenta tá de tráfego orgânico beleza então galera esse aqui foi o nosso vídeo de hoje espero que você tenha gostado desse vídeo aqui desse conteúdo tá bom se você já gostou aqui deixa aqui embaixo seu comentário seu like que vai ser muito importante, tá? Então, galera, espero que você tenha pegado todas essas informações, essas estruturas que eu te passei para você, que aplique, tá bom? Aplique e depois se você volta aqui nesse vídeo aqui, esse vídeo aqui, esse mesmo conteúdo, tá? Mas aplique, tem constância, ok? Tem estratégia, tem processos no longo prazo que vai te trazer, vai te gerar um bom lucro e bons resultados no longo prazo. Então então, fique atento, pegue a visão, ok? E implementa tudo o que, que eu te passei. Ó, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de coração. Se você gostou, deixa seu like aqui, seu comentário, que vai me ajudar bastante, tá bom? E, pessoal, fica com Deus e até o um próximo conteúdo.